Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera A gente tá de volta no Steak O um site onde eu já vi algumas vezes Já ganhei muita grana, mano Já fiz umas coisas aqui que precisa de muita sorte pra fazer realmente E o Steak é um dos maiores, mais antigos sites aí De apostas online, galera Eles têm vários modos de jogo Tipo assim, aqueles bem famosos Tipo Crash, Dice, Minas, Blackjack, tá ligado? Outras coisas também, tipo assim Bem famosos no mundo inteiro E os slots, mano Tipo o tipo Bonanza, Gates of Olympus e tal você tem vários slots E hoje a gente tá aqui no Steak Com mil reais, mano Mil reais de banca Você pode entrar no site com da descrição e aí você pode ter acesso aqui ao método de depósito que você achar melhor. Eu tô com uma grana aqui já alta, né? Mil reais. É uma banca irada. E aí eu vou no food party, que é as festas das frutas, né, mano? E é esse minigamezinho aqui, basicamente, onde as frutas vão caindo e tal. E aí você pode fazer combinações e ganhar muita grana. Eu vou comprar uma entrada aqui, que são 10 rounds. E vai me custar 100 reais, mas eu posso mudar esse valor. Depois eu posso aumentar. E vamos que vamos, mano. Basicamente, como é que funciona? Vão caindo essas frutas e a gente tem que torcer pra cair combos, mano. Frutas iguais. É o que a gente quer. No caso, também tem estrelas e corações que não são exatamente frutas, né? Mas vocês não entenderam. Cara, deu uma sequenciazinha ali de cinco maçãs já deu 64 reais. Foi bom. Mas pode ter coisa melhor ainda, velho. Ó, uma de coraçãozinho ali, amor e tal. Estrelas. Quanto mais sequências acontecem no mesmo round, melhor. Porque vai dando multiplicadores e eles vão acumulando, tá ligado? E essa é a ideia. A gente colocou 100 reais. Até agora, pagou 74 reais. Ainda não estamos no próximo, mas também ainda não terminou o jogo. Ó, bastante sequência ali de estrela e adicionou com aquela sequência de pêssego. E tal, tá bom, até agora tudo certo Vamos ver se no final alguma coisa insana acontece E não aconteceu Eu acabei perdendo 20 reais nesse round Vamos para um round idêntico, mano De 100 reais também, de novo Até agora nada Beleza, uma sequência muito boa Duas sequências muito boas, velho Massa verde e estrelas E só esse round já pagou 88 reais, velho. Agora eu gostei Beleza, deu mais uma sequência legal ali de amoras, corações também Já pagou os 100 reais que a gente colocou nesse round Então estamos no lucro a partir de agora Nossa, agora estouro, velho Agora estouro, tudo que vem a partir de agora é Profit, mais um roundzinho bom Sequência de morangos, e finalizando aí Nada no final, mas deu 152 reais A banca tá em mil reais, vamos que vamos Deu uma aumentada nas coisas aqui, mano, eu vou com 200 reais Primeira telinha aí já deu uma sequência Legal, mas parou por aí Agora tá na hora de brilhar, mano, boa, boa, boa Começou o multiplicador, ah, velho Não deu sequência, sequência de amor aí com multiplicadorzinho, mas não rola mais nada, beleza, mais uns mor... ó, oh, boa, quase, quase que paga já os 200 reais que eu coloquei, né? se tivesse um pouco mais de sequência ali, aquele round, mas tudo bem, vamos fazer uma vez com 300 reais, vai, vamos ver se a gente compensa esse prejuízo nesse último round, bora, ó, oh, começamos bem, mano, começamos muito bem, já pagou 50 reais, é isso, beleza, deu sequência de novo, mas nada muito bom, beleza, beleza, chegamos em 100 reais, véio. um terço já, não deu nada, velho, ó, oh. Um monte de sequência boa, multiplicador Agora é só continuar caindo coisas, mano Vai, vai, vai, droga, podia ter ido um pouco mais ainda de coisa Vamos lá, galera, 140 reais, velho Coloquei 300, mano, tem que chegar em 300 Vai, vai, vai, na verdade eu queria que desse mil, né, mano É o que todo mundo quer, né, velho, ganhar dinheiro Chegou em 200, ó oh, Vamos que vamos, mano, ainda há é esperança, velho Será que chega? Será que chega em 300? Posso cair mais sequência, velho. Ah, parou. Bora de mais um, velho. Mais um uma doideira de 300 Chama, chama, chama, chama. Ó, vai, é só uma sequência, mano. Dá em uma sequência boa com o multiplicador alto. Dá pra fazer um estrago, velho. Ó, deu uma animada no finalzinho do finalzinho. Mas por aí, velho. Ai, caraca, velho. Agora começa a ficar tenso. Vamos, começamos bem. Mais uma vez, bem, mano. Mais uma vez, deu sequência com um monte de multiplicador. Agora ver se continua com essa sorte, mano. Ó, esse round aqui tá bom, velho. Boa. Continua vindo, continua vindo. E parece que acabou a minha sorte, mano. Nossa, olha o tanto de sequência na tela. Mano, o que aconteceu, velho? Agora eu não entendi nada. Agora aconteceu uma coisa tão rápida na tela que eu nem, eu nem vi os 10 pêssegos um do de 64 acontecendo direito. Olha o replay aí, eu, não, eu nem entendi. Nossa, olha o tanto de sequência na tela realizando já 952, 988. Vai bater mil. Bateu mil. Mil reais. Boa. Tamo de volta. Show de bola, hein, mano. A banca agora tá com 1.302,86. Cara, esse Fruit Party, ele é muito louco, né, velho? Bom, a gente se deu bem aí no Fruit Party. Agora eu queria voltar, mano. no City Bananza. Faz muito tempo que eu não jogo esses slots. É os slots que eu mais joguei, mano. Esse daqui é o slot mais famoso de todos. E tamo aí com a banca de 1.300 reais. Vamos ver o que acontece agora. Vamos que vamos. Nossa, nada de multiplicador. Na primeira rodada cai sequência de frutas. Não cai nenhum multiplicador. Opa! Esses três pirulitos são muito bons, mano. Ganhamos cinco rodadas grátis. Isso aí já aumenta a nossa sorte instantaneamente. Aqui, os multiplicadores são bombas e tal, né? Então a gente tem que torcer para que quando cai bomba de multiplicação alta, caia também sequências de frutas para pegar multiplicador. Ó, agora deu bom, velho. Três bombas na tela. Boa, beleza. Top. E vamos que vamos, mano. Várias bombas de novo. Bastante sequências de cair mais bomba. Aí fica perfeito. Se cair esse outro pirulito, vocês já sabem o que isso significaria. Ia ser é muito bom. Ó, legal. Pagou 100 reais até agora. Vamos esse paga pelo menos 200. Vai, mano. agora City Bonanza. Mano, tá caindo muito pirulito. Olha isso, de novo três pirulitos, velho. Tá acontecendo, mano. E agora veio uma bomba. Será que é outra bomba? Nossa, mano. Se caísse outra bomba, era um estouro, velho. Beleza, boa. Isso aqui foi muito bom. Porque daí o jogo continua, mano. Jogo infinito, tá ligado, velho? Três bombas, mano. Cara, eu gosto do Suite Bonanza. Falar pra vocês, velho. Eu acho que ele deve ser o que mais paga, sei lá, mano. O menor risco, talvez. O outro é muito risco, né? Que a gente acabou de jogar. E olha esse multiplicador de 50x, mano. Eu achei que ia dar pouca sequência Mas continuou caindo fruta Estouro, velho Nossa, caiu outra bomba Chuta doido, velho Olha essa banca, como é que vai ficar agora, velho? Também foram duas sequências de três pirulitos, velho. O jogo ficou infinito, tá ligado, mano? O bagulho nunca terminou. 1.008. Mano, chega. Olha essa banca aqui. 2.900 reais. Velho. Comecei ela, tava com 900 reais, mano. Então foram mil reais de profit. Esmaga o like aí, na moral, vai, mano. E galera, com isso termino aqui a rodada de hoje no stake, mano. Saindo com 545 dólares em Bitcoin, que eu já vou retirar pra minha carteira. Deixar, sei lá, talvez uns 100 dolinhos aqui pra uma futura. Vez que eu retorno aqui no Stake, que é um site gigante, mano. É um site que patrocina o Drake, mano, que é uma celebridade, né? Também é o patrocinador oficial aí do FC, mano. Tá ligado? O Steak é um site grande, é um site confiável. Pra vocês terem noção, eu já jogava, usava o stake antes deles me patrocinarem. Recentemente que a gente fez aí uma parceria, né? E aí eles me contrataram pra fazer alguns vídeos aí pra vocês, mas é um site que eu já usava, mano, no passado. Na realidade, muito tempo atrás, quando o Bitcoin Ethereum não custava nada. Tamo junto, então. então Usa o link na descrição pra você conseguir chegar aqui no stake. Pode depositar tá sem medo que o site é muito top. É um site só pra quem tem mais. Mais 18 anos, então se você ainda não é, maior de idade não entra. E é isso, galera. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo. Falou!